O sino da igrejinha faz belém, dêem, Deu meia noite, o galo já cantou Seu tranca-rua que é dono da gira Ocorre gira que Ogum mandou Com mesmo que aqui tá osso, querem destruir a resistência do nosso povo, cada um com a sua crença, mas é que é esquisito, fica engasgado aqui um grito, parece que para ter fé tem que cumprir requisito, e eu me pergunto, o sistema tá de que lado? Porque nunca vi igreja ruir, mas já vi muito terreiro queimado, fico vendo mãe de santo chorar, se perguntando quando isso há é de mudar, osso delas que Deus há é de perdoar, acendem velho e falam sobre respeitar, e vem gente me dizer que candomblé é do diabo, e Ogum, algum falou... Preocupa não que espada e escudo estão contigo sempre. Quem te vigia não dorme e bate de frente. Preta, pra quem não te aceitar é poucas. Saiba, eles costumam mesmo chamar toda mulher preta guerreira de louca. Já deu pra ver que na minha religião funciona de outro jeito. Não tenho livro sagrado pra justificar preconceito. Sou baobá, cheia de raízes. Minhas ancestrais me mantêm de pé. E se caio, um quilombo todo me segura. Resgatei minha identidade foi fui atrás da minha cultura. Confesso que nunca entendi Santo santo branco e precisava de uma realidade mais escura. Amém. Uou! São várias favelas que existem, persistem, e entre elas o O quanto dói colocar trança no meu cabelo? que eu não posso encostar minha cabeça no travesseiro porque a dor no meu couro cabeludo é um verdadeiro pesadelo. E quando finalmente cair no sono é ruim, porque eu sonho que na escola de novo chamaram meu cabelo de twin. Lembro da minha mãe penteando meu cabelo e colocando a culpa em mim como se fossem meus cabelos herança ruim. Eu, mulher negra, ainda ouço que meu cabelo não é bom. Ainda vejo que, pra mim, os homens não querem dar a mão. E ainda vejo que a minha autoestima foi abalada quando não acreditaram que eu chegaria aqui. Ainda vejo que, se eu fosse uma branca, o final dessa história seria feliz. Isso me consola. É preto sim, em todo lugar e a todo momento. Chame, empretecimento, afeto preto te afeta, cê reclama assim para o vento mais. Te deu um branco e cê não lembra? Todo um embranquecimento, esquecimento, tormento, lamúrias e lamentos. Chamam injúria, e herança que nos mata por dentro. Mas ó, sem sofrimento cá, não é macumba que se chutará. É só branca bunda racista suja pra lá. Não tem mais dó, não tem mais ré. Na minha boca, a poesia tá de frente, é o um juramento. Vim pra cobrar, vim pra tomar. Que não está no testamento É legítima defesa Contra o sistema Violência é a tarifa do busão Que você nem pisca e já aumenta Vandalismo vandalismo é ter que se vender Por um trabalho que enriquece o empresário Que te lute com benefícios E você nem percebe o tamanho do seu salário Terrorismo é genocídio na quebrada Policial confunde saco de pipoca droga ou mais um garoto negro como alvo de pólvora mas no brasil no brasil não existe pânico o que te assusta mais uma ameaça de bomba o um número de estupros aumentando extra extra extra extra extra mas o um jovem é morto pela polícia na favela extra extra extra extra extra mas um jovem é morto pela polícia na favela em plena manhã Rua principal, viala estreita Boinas, fardas, características de quem tem opiniões próprias Distorcidas sobre atitudes suspeitas Vem com a ideia de paz, através de guerra, visão de direita Não entende ainda o receio que tem o um ser enquadrado? O sentimento é de incerteza se vou voltar pra casa com vidro encaixotado Pois não depende se eu estou devendo ou não tenho nada Depende se eles estão sóbrios e se vão com a minha cara É por todas essas fitas que faz com que eu fique ligeiro, maninho Só um fato de todas as favelas do Brasil Recentemente aconteceu aqui no Moinho Na quebrada onde moro por muito tempo Me divirto, ando Que hoje se encontro e luto Porque a polícia matou o Leandro Satisfação <tos>